Salve galera do PVT, viemos aqui no Ninho do onde o Flamengo treina para pegar o Dr. Márcio tanura aqui no seu outro trabalho. né? Todo mundo tá acostumado a ver o Dr. Márcio no octagon, mas aqui que você passa metade do seu tempo, né Tanuri? Eu acho que mais da metade, né? Aqui é o que, que me consome mais, eu estou no Flamengo há 12 anos, é, me ensinou muito no esporte, eu acho que me preparou muito para o UFC. Então é onde eu divido, é, gosto de trabalhar com esporte, então minhas paixões são futebol e MMA, me sinto realizado por isso e realmente me dedico muito aqui. A divisão, a divisão do seu tempo é na parte da manhã no Flamengo, final de semana eu vejo no Instagram, você viaja direto com a equipe do Flamengo, mas você tem o seu consultório, né? como é que você faz essa divisão, tem um dia certo no consultório, um dia certo aqui... Bem, a gente tenta, né, o Flamengo, no Flamengo a gente não tem muita rotina, porque diferente do FC, eu acompanho o time nas viagens, nos jogos, como você mesmo falou, é, então depende um pouco do calendário, é, o meu consultório eu encaixo nas folgas, quando a gente está aqui no Rio, enfim, é, meus pacientes já sabem disso, então é, foi uma dificuldade no início, hoje eles entendem, compreendem, é, então, assim, é difícil de conciliar, para mim é, é muito trabalhoso, penoso por alguns momentos, mas quando você gosta do que você faz, a coisa fica um pouco mais leve, né? Então, falando agora de UFC, Tanuri, nessa última edição eu recebi uma lista de suspensões médicas, eu achei essa lista meio longa, explica mais ou menos pra gente. Vamos começar pelo que mais preocupou a gente, Igor Araújo, a gente estava ali na beira do octagon, ficou muito preocupado, o que de fato ocorreu com ele. Bem, é... não é que a lista seja longa, todo atleta após o evento ele tem uma suspensão. A suspensão pode ser mais longa ou não. Então é que eles passaram a lista de todos os atletas, mas todo atleta recebe uma suspensão preventiva. Tá. É, o Igor tá bem, então ali foi um procedimento de rotina, é, pelo trauma dele. Então eu sei que é uma cena que as pessoas evitam que a gente faça ali no octagon, não é muito legal para o evento, mas ali naquele momento o meu pensamento era na saúde do atleta, principalmente, enfim, não no show. O que, que ocorreu com ele? Foi uma o que foi, tá? Ele provavelmente teve uma concussão cerebral exatamente, não foi uma contusão, não foi um trauma crânio -cefálico. foi o que a gente chama exatamente isso de concussão cerebral, que é um trauma temporário, você não faz lesão permanente. Graças a Deus ele foi avaliado, no hospital estava bem, enfim, sem sequela nenhuma e faz parte do esporte. Foi mais por precaução mesmo. É. O, o Pezão, o Arlovski, que eu não entendi, por que, que ele é, recebeu uma suspensão? Só para a gente entender. Só para vocês entenderem, o Arlovski estava com uma dor na mão, uma suspeita de uma fratura, então como ele não quis realizar o raio-x aqui, quis realizar na casa dele, que é uma opção do atleta, então a gente dá suspensão de 180 dias ou até que ele apresente o atestado do médico com um raio-x liberando ele. Então, quando ele apresentar isso, a suspensão dele vai ser modificada. Se ele não apresentar isso, automaticamente ele tem uma suspensão de 180 dias. Na verdade, a gente faz isso até para obrigar que o atleta faça esse tipo de exame complementar, porque é para a saúde deles mesmo. E o Jacaré? A gente viu que ele estava com uma contusão na mão. Você como, como é tem alguma informação sobre essa contusão? Chegou a, a, a vê-lo? Não, eu vi ele antes. Ele estava com uma contusão no cotovelo. Antes da luta dele até aqui em Jaraguá do Sul. É, sequela de anos atrás do campeonato do Mundial de Jiu-Jitsu. Então, assim, Jacaré foi bem guerreiro. Depois dessa luta, a gente teve que fazer uma cirurgia no cotovelo dele, onde foram tirados o vários... É enorme, né? enorme, enorme. Realmente, assim... É foi muito guerreiro, dificilmente outro conseguiria. Ele fez uma cirurgia onde foram retirados vários fragmentos ósseos. E agora ele fez uma contusão óssea na mão, mas não acredito que tenha sido nada demais, não. Maravilha. Agora vamos falar do Anderson, né? Você, além de médico do UFC, amigo do Anderson, né? Você, como é que está o Anderson na volta? Você tem acompanhado ele depois dessa volta ao Brasil? Sim, eu tenho acompanhado ele, como se falou, a gente é amigo pessoal, não tem como, eu acompanhei ele desde o início, há 10 anos que eu acompanho o Anderson, estava lá no dia, acompanhei toda a recuperação dele, estive do lado dele, ele está bem, é óbvio que isso cria um bloqueio mental no atleta, até você ganhar confiança de novo, você se sentir 100% seguro só com o tempo, então eu acho que ele está nessa fase, hoje está nesse momento de recuperar isso, mas... Ele tem certeza que vai voltar bem, ele é um atleta que todos nós sabemos é acima da média, ele já disse aí que não sabe quanto tempo vai lutar, mas a gente espera que o máximo que ele puder, porque realmente ele sempre dá um show e uma alegria para gente. Legal. Agora o Vitor, né, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, outro também que você tem contato, né e, e, só que agora ele está fora do Brasil e a gente viu uns vídeos que ele aparece um pouco mais magro, com uma certa perda de massa muscular. Você está em contato com ele? Como é que está é tá sendo levada essa questão da agora que o TRT foi banido? Bem, eu não tenho tido contato próximo com o Vitor, às vezes a gente até se fala, é outra pessoa que é amiga minha também, pessoal. É um atleta que eu acho que é exemplo de atleta. O Vitor é dos que eu trabalhei é um dos mais dedicados, então eu acho assim, que realmente ele tem um nível de treinamento, um lastro de treinamento físico muito grande, o que está ajudando ele nesse momento, e é óbvio que ele deve ter sentido um pouco quando parou, mas pelo lastro, pelo treinamento, pela dedicação dele, eu acho que isso não vai atrapalhar em nada, eu acho que ele vai chegar muito preparado. Agora vamos falar dos seus projetos pessoais aí, eu te acompanho, Tanuri. É, você está lançando um site, você também está com, com agora com... Um, um seminário, fala um pouquinho de todos esses, uh, esses planos aí Sim, a gente está lançando esse site no dia 22 de setembro, é, que vai ser um site que vai falar sobre saúde, sobre preparação física, sobre preparação de atletas, sobre medicina do esporte, trazer tudo isso para o público. E a gente está fazendo no dia 25 e 26 de outubro um congresso de medicina do esporte é, que vai ter uma ênfase e um foco no MMA grande também. A gente vai deve ter ser. no dia do UFC, é, no dia seguinte a gente vai ter um curso de cutman com Adrian Rosenbaum, que é o cutman oficial UFC junto com o Stitch, eh, o Mário Yamazaki vai estar tá lá para tirar todas as dúvidas em questões de arbitragem, a gente quer fazer uma coisa conjunta que até hoje não tinha isso, eu acho que o Cutman tem que saber quando ele entra quando ele não entra, não é só fazer a mão ou você cuidar de um curativo a gente está fazendo também um curso preparatório para médico de esporte de combate, para os médicos que querem trabalhar com MMA, então tudo isso vai ser debatido lá, todos esses temas vários atletas vão estar tá lá, o Minotauro o Anderson Feijão, o Eric, todos eles já a confirmar a presença então acho que vai ser um evento bem legal que a gente vai estar tá levando isso para o público público vai poder estar tá em contato com esses atletas e a gente é o início dessa formação de novos profissionais para essa crescente do mma aqui no brasil bacana você também tem uma linha né, uma, uma linha de produtos nutricionais fala um pouquinho disso Sim, isso gera um desejo meu há assim, alguns anos né que eu trabalho com isso há 10 anos e no início desse ano a gente começou a desenvolver uma linha de suplementação, de alimentação funcional, acredito que a gente deva estar tá, é, lançando isso em outubro, lá no congresso. Qual o nome e... já pode dizer, não. Ainda não. <risos> Mas enfim, é, a gente vai ter sopa proteica, vai ter mousse de whey, vai ter substituidor de refeição, é, whey, pré-treino, recovery, enfim, tudo para o atleta, para uma pessoa normal, para a gente tentar facilitar a vida no dia a dia, né? E são coisas que a gente já usa e a gente desenvolveu durante anos. Eu estou acreditando muito que vai ser um sucesso. Estou muito feliz também que para mim é uma realização pessoal. Né? Você vai lançar um site né, onde o interessado vai poder ter acesso a toda essa informação, né? Sim, a gente vai ter um canal de vídeo lá também, enfim, então vai ter entrevista com atletas, é, basicamente vai ter dica de saúde, vai ter dica de treinamento, dica de suplementação, então todo esse tipo de informação vai estar tá lá. E outra coisa que eu também estou muito feliz de poder dividir isso e algumas coisas também, é, por trás das câmeras que as pessoas não veem, a gente vai expor isso lá também no site, então acho que vai ser uma plataforma interativa onde o... A pessoa que estiver acessando ao site vai poder realmente interagir, não só ler a informação. Show de bola. Obrigado pela entrevista. Tano. Obrigado a você.